É isso aí gente, agora eu tô aqui no portal, aqui é o portal de Apiaí, olha só, a entrada da cidade, eu vou virar aqui ó, para vocês verem, aqui tá o portal, e aqui é o portal da Mata Atlântica, porque É o único remanescente de Mata Atlântica, ainda preservada aqui no Brasil e no estado de São Paulo, natureza exuberante, a maior parte da mata é primária, algumas são secundárias, mas é sensacional O clima aqui tá um frio hoje que você nem imagina Cara Vida de carreteiro, caminhoneiro Não é mole não Você imagina só A trabalheira que é O negócio é o sistema é bruto Mas quando o cara faz com amor A chance de ter sucesso é muito grande <risos> O sistema é bruto aqui, acabou de engatar pra, si, tem... pra rebocar ela essa bata, guiando, ano está na já no chão, com os dentes. Sistema angulado, já, ó. Isso pra terra, né? Já tem uma angulação. Motor super reduzido. Ah, o sistema bruto Deixa deixar tirar essa carreta aí. Uhum. Aqui o sistema é bruto. Eu só foda ele me deixar aqui, né? Inchos Motor Valley, apia aí. Apia aí, telefone. 9718272. Beleza? Puxando qualquer coisa. Qualquer coisa. Em qualquer lugar. Aí, o um serviço finalizado, carreta desengatada, estamos indo embora agora. É nóis, é nóis, vamos embora, vamos